Despacito. Você sabe o que é SEM? É o Search Engine Marketing Vamos falar disso? Solta a vinheta, Malcolino! Eu sou o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing. A gente está falando sobre Search Engine Marketing. O que é isso? É marketing para os buscadores, em especial para o Google, que é o maior buscador do planeta. A gente falou um pouco disso lá no SEO. O SEO também é uma das estratégias de Search Engine, mas agora a gente vai falar da estratégia de marketing pago dentro dos buscadores. Você já entrou, fez uma busca ali no Google, com certeza, e você percebe que aparece algumas com um ADzinho ali? um anúncio escrito verdinho, geralmente as primeiras colocações, antigamente aparecia do lado, e agora às vezes tem até umas lá embaixo, e são anúncios de uma plataforma chamada AdWords. Antes de falar um pouco dela, essa, essa, essa, esse estilo de, de, de marketing não surgiu no Google, surgiu lá atrás, num site de diretórios, e você, as pessoas podiam pagar para ficarem mais bem colocadas nos diretórios. Isso foi avançando e é um modelo de negócio que não é utilizado apenas pelo Google. É utilizado também por outros buscadores, mas em outras plataformas que envolvem buscas ou que informam, envolvem lojas. Então tudo que envolver alguma busca, por exemplo, até em mecanismos e aplicativos onde você busca produtos, promoções, lugares, e você puder... Fazer um anúncio, fazer uma promoção para ficar mais bem colocado, isso é um tipo de search engine marketing. É um marketing de busca para você promover. Até nesses aplicativos aí de restaurantes, que você vai pedir uma comida, a comida está mais bem colocada. Tudo isso é marketing. E onde entra o Google AdWords nessa história? O Google está em tudo, né? Sim, o Google está em tudo, quase. Quase, não é em tudo. Aqui nos Estados Unidos tem até computador, Chromecast. Vai ter no Brasil? Tirando isso... Existe uma plataforma chamada Google AdWords. Se você já conhece, talvez esse vídeo seja mais simples para você. Mas se você nunca ouviu falar, aqui embaixo tem o um link do Google AdWords. O que é o Google AdWords? É uma plataforma gratuita, para você acessar é gratuita, para você aprender a produzir anúncios sobre o seu negócio. Quando você produzir o anúncio e você quer criar esse anúncio, até aí você não paga nada. Então, recomendo que você acesse. Lá dentro do Google tem vários links para você aprender a mexer, para você aprender como funciona. Você pode criar vários anúncios ali, você pode usar o planejador de palavras, que é o AdWord Planner, que a gente utiliza lá no, em SEO também, a gente falou isso lá no vídeo de SEO, para ter mais ideias. Você vai ver uma série de coisas. A partir do momento que você cria um anúncio para o seu negócio, para o seu serviço, você pode escolher ali Quanto de budget, quanto de verba você vai gastar por dia, por mês ou por um período? Aí você vai pagar. Mas para acessar a ferramenta, para aprender as funcionalidades da ferramenta, você não paga. Então pode clicar no link. Se você tem uma conta no Gmail, uma Google Accounts, uma conta do Google, você já tem acesso a isso. Você clica lá e quer começar. Pode clicar que ali você não paga. Geralmente quando são contas novas, é capaz de você receber no seu e-mail até alguns... Cupons, digamos assim. Quando você está abrindo a sua conta, você pode receber um cupom da Google. Isso acontece às vezes, atualmente tenho visto menos, mas antigamente tinha mais e você pode receber. Mas Bruno, como e quando e por que você sugere utilizar isso? Bom, a gente falou que isso é uma search engine marketing, então com certeza isso é um canal de marketing, marketing para buscadores. Se você pensar assim, pô, eu quero comprar uma jaqueta e você vai no Google, o primeiro anúncio é jaqueta de couro, a mais barato mais perto da sua casa, a chance de eu comprar é muito maior do que eu ter que ficar procurando e rolando por várias páginas do Google. Todo mundo sabe que tem vários aí, vários estudos, eu não vou ter números aqui agora, porque o que é de marketing são vídeos mais supérfluos, não vamos a fundo, né? É, de que as pessoas não passam nem na terceira página do Google. Então, o ideal é você estar em primeiro. Então o AdWords pode te ajudar e essas estratégias de marketing de buscadores pode te ajudar a ficar na primeira posição. Óbvio que eu não vou falar tudo isso em detalhes, porque daria um curso inteiro. Se você pesquisar mais na internet, você vai encontrar isso. Aqui é para você entender o que é isso. Então existe o Google AdWords, uma ferramenta que vai te ajudar nas estratégias de SEM, Search Engine Marketing. Você faz ali o que eles chamam de copy, que é o anunciozinho. Aquele texto tem que mostrar exatamente... O que é que você está oferecendo? No meu caso tinha que ser jaqueta de couro em, em sei lá, em Nova York, em São Paulo. Se estou procurando uma jaqueta impermeável, uma jaqueta com estilo X ou Y, colocar esses nomes ali, porque é mais provável que aquele anúncio seja relevante para a busca que as pessoas estão fazendo. Um título, tem algumas regras de título que aparecem na versão celular, que aparecem para tablet, que aparecem para desktop e computador. Tudo isso você pode aprender muito mais, é, isso é uma infinidade de coisas dentro do Search Engine Marketing, Marketing para buscadores, e o Adwords é uma ferramenta enorme, uma ferramenta maravilhosa, que utiliza-se até para outros fins. Manjou, sacou, entendeu, vamos lá, valeu pela sua presença aqui no Guia de Marketing, a gente já falou de tanta coisa, né? já foram mais de 30, 40 programas, são 50 programas neste guia de marketing aí, a primeira missão, falando superficialmente sobre marketing digital, tá rolando a musiquinha aqui no fundo. Se você ainda não é inscrito nas minhas redes sociais, os, sempre aparecem os cardzinhos aqui, me segue lá no Facebook, Bruno Pérez Oficial, no Instagram, Bruno Pérez Oficial. Entra no meu site, bperes.com.br. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, no sininho, quando você clica, fica dois negocinhos assim, ó. E você vai receber esses vídeos no seu celular todas as terças e quintas. Deixe seu comentário e vamos falar de marketing digital, de conteúdo. Obrigado pela sua visita mais uma vez e um abraço.